gon -san. a forma adulta do Gon é o pico máximo de poder destrutivo que presenciamos na série de Hunter x Hunter, sem dúvidas de poucos segundos conseguimos ver todo o potencial bruto sendo condensado em um único suco, mas o que vem após isso é um completo mistério, Gon quase morreu e só não aconteceu por uma intervenção quase divina, isto faz surgir uma questão o de gon pode mudar após o seu retorno? O que as novas revelações do autor dizem sobre isso? Quer saber tudo sobre a nova categoria de gon Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês, estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo um vídeo muito legal, eu recebo muitas perguntas sobre a categoria nem do Gon Se ela pode mudar, se ele pode se tornar um especialista e tivemos novas revelações sobre o nem que acabou mudando muita coisa do nosso entendimento Inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, se você não viu, dá um confere Porque Togashi mudou tudo que sabíamos sobre o nem. Com isso vem a pergunta, poderia o Gon voltar à série com um novo tipo de NEM Quem sabe sendo especialista Bom, assiste até o final que tá muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Se você já é caçador nível 8 estrelas 8? <risos> Deixa o like para ajudar esse vídeo E agora com vocês tudo sobre a volta do NEM de gol Vamos lá meus amigos, existem seis tipos de NEM, como sabemos, o aprimoramento, a transmutação, a emissão, a manipulação, a conjuração e a raríssima especialização. É dito que o tipo de NEM inato com o qual o usuário nasce não muda, só que temos várias instâncias em que um personagem menciona o quão raro, difícil, ou mesmo impossível algumas coisas são. Porém, Kirua e Gon são capazes de fazer ou superar regularmente essas coisas... Por serem gênios no uso do NEM. Eles são capazes de passar por um treinamento que levaria anos em apenas alguns dias. Devido ao seu talento inato. E durante a cena da adivinhação da água. O mestre Wing diz a eles que o tipo de NEM que eles se enquadram. Foi pré-determinado e está com eles desde o seu nascimento. Como se fosse uma impressão digital. Porém ele também diz que... É extremamente raro mas possível que o tipo de Nen de alguém possa mudar Sim, isto pode acontecer Então surge essa ideia na mente de muitos Uma questão que martela até os dias de hoje que é a seguinte Quando o Gon conseguir recuperar seu uso de aura O seu tipo de Nen poderia se transformar quem sabe em uma especialização? É possível acontecer? O Gon poderia ser um híbrido único que pode dominar todos os tipos de Nen? Primeiro de tudo temos que considerar algumas coisas aqui sobre Gon Freaks. Diferente do Kirua, as origens do Gon são misteriosas. A sua árvore genealógica pode ser rastreada até o seu ancestral chamado Don Freaks. Um caçador lendário que vive no continente escuro por longos 300 anos. Gon, quando se torna o Gon-san, o Gon adulto e mesmo quando é curado. Temos uma aura negra misteriosa parecida ao qual não temos muito contexto do que ela é, e mais ainda, não sabemos quem é a sua mãe. Então, o Gon ele pode sim ter um passado ligado aos outros tipos de humanos que se dizem viver no continente escuro. Considerando a obra anterior de Togashi e o Yu Hakusho, ao qual temos o protagonista Yusuke Urameshi sendo descendente de um dos reis do inferno e que era o mais poderoso deles no seu auge, e vendo como Hunter x Hunter espelha muitas coisas. De Yu Yu Hakusho é sim uma possibilidade real que o Gon tenha em seu sangue algo obscuro e poderoso Sabemos... Que é a sonata das trevas foi composta pelo diabo. Então com certeza deve haver deuses no mundo de Hunter x Hunter. E inclusive vimos poderes que podemos chamar de divinos sendo utilizados já. Curiosamente esses poderes foram usados do próprio Gon. São os poderes de Nanika. Ou aí, Uma das calamidades do continente escuro que reside hoje no mundo humano. Recentemente descobrimos que Nanika é a especialista mais absurdamente insana da série. E essa calamidade acabou sendo catalogada pelo próprio autor como uma usuária de NEM extremo. Que é o pico máximo de uso de uma categoria. E é isso que torna Nanika uma ameaça tão grande para a humanidade. Suas habilidades divinas, Nanika é infinitamente poderosa, qualquer desejo pode ser concedido, não importa quão difícil ou impossível o desejo pareça, se for desejado Nanika pode acabar até com a humanidade em um piscar de olhos, a única restrição que sabemos é que Nanika precisa contar com outros para que esse poder seja utilizado, ela não pode conceder os seus próprios desejos, seu poder depende dos desejos de outras pessoas e por isso seu nome completo de calamidade é... Aí a codependência do desejo. E o poder de Nanika segue a esse conjunto de regras ou condições específicas... Que foram determinadas por tentativas e erro A família Zoldi que inclusive descobriu apenas 5 dessas regras por meio dos seus experimentos. E segundo o próprio Kirua, sim, qualquer coisa... Pode ser desejado. E agora sendo confirmado que Nanika. É uma usuária de Nen E não é um poder mágico. Eu penso que a sua forma de concessão de desejo. Pode ser a manipulação de probabilidade. E eu amo essa ideia. Porque ela acaba expandindo o escopo. Da manipulação de Nen para conceitos abstratos Então o Kirua desejou que o Gon voltasse ao normal E isto fez com que o Gon fosse curado Mas o normal desse pedido foi levado ao extremo demais Fazendo o Gon virar literalmente uma pessoa normal Que não pode mais utilizar o Nen. Seus poros de Nen se fecharam E aqui as coisas confundem as pessoas Gon sacrificou seu futuro de aprimorador contra Pitou Sua forma adulta é o que ele poderia ser Seguindo por esse caminho então quer dizer que agora ele nunca mais vai ser um aprimorador como vimos com o um adulto? Togashi planejou isso de uma forma brilhante nos mostrando o que ele viria a ser E depois jogou tudo isso na lata de lixo Se Gon-san não é mais o seu futuro... Gon poderia agora caminhar para o despertar de outro tipo de nem E começar a trilhar um novo caminho para o seu real potencial. Bem, o Gon ele desistiu do seu nem, da sua vida, de tudo. Não apenas das suas habilidades de aprimoramento. E se tudo foi devolvido a ele por Nanika... Por que o seu nem original não deveria voltar também? E por que ele deveria obter uma nova categoria por padrão? Aqui mora o cerne dessa questão... Porque eu também posso responder ela com outra pergunta... Para deixar tudo mais confuso... Como manipuladores e conjuradores... Conseguem mudar o seu tipo de NEM para especialização Recentemente foi nos revelado algo muito interessante sobre os gráficos de NEM Que muitos usuários do NEM são colocados bem entre os dois tipos Kirua não é um transmutador puro, mas sim... Um híbrido perfeito entre aprimoramento e transmutação. Porém o seu tipo inato é mais voltado para transmutação. Então todo mundo nasce com um tipo fixo de NEM. No entanto existem sim usuários que em termos de talentos são colocados entre o seu tipo inato. Aquele que tem mais facilidade de aprender e outro tipo. Esses usuários... Podem aprender e pegar com eficiência os dois tipos de uso desse NEM. E a colocação de alguém dentro do escopo do tipo ao qual pertence pode sim mudar dependendo do seu método, intensidade de treinamento, ambiente de vida, mudanças em sua mente, corpo e outros fatores. O mentor de Kurapika, Isunabe, ele nos disse que algumas pessoas nascem como especialistas, enquanto outras realmente se transformam em especialistas por conta de momentos trágicos ou grandiosos que acontecem em suas vidas. Um exemplo bem simples, o Kurapika ele era naturalmente um conjurador, mas se torna um especialista devido aos eventos Traumáticos da morte de todo o clã, curta e também sobre o despertar dos seus olhos escarlates. Então, é fato que especialistas podem ser despertados por circunstâncias incomuns. Kuroro e Pakunoda, dois dos membros da trupe fantasma, se tornaram especialistas. Devido ao estilo de vida de sobrevivência imposto a eles pelo ambiente hostil da cidade meteoro. E o Gon passou por um trauma sério durante o arco das quimeras. Alguns até dizem que a sua personalidade mudou com a maneira como ele até permitiu que a Komug morresse apenas para desafiar Nefer Pitou. Ele acabou se comprometendo a desistir de utilizar Nem novamente. Apenas para conseguir ganhar forças para matar Pitou. Esse tipo de experiência deveria sim despertar algo novo. E realmente fez. O Gon ele tinha uma inclinação para emissão. E acabou se tornando um aprimorador puro e de nível extremo quando virou o Gon adulto. Então notem que a regra do NEM é: você nasce com o seu NEM inato. Algumas pessoas podem ocupar o meio-campo entre duas categorias. E dependendo do seu método, intensidade de treinamento, ambiente de vida, mudanças na sua mente, no seu corpo e outros fatores, o seu NEM pode sim mudar. Porém, ele só muda para os tipos. Ao qual você está vinculado Ou seja... Gon poderia ser um emissor puro ou um aprimorador puro. O mesmo para Kirua. Eles não poderiam transitar para um conjurador ou um manipulador. Que inclusive essas duas categorias são as mais fáceis de se tornarem especialistas. Porque estão basicamente do lado dessa casa. Só que aqui mora o plot twist. O Togashi ele pode trazer uma reviravolta e tanto para o Gon e sua aura. Porque ele preparou o terreno para isso. Gon adulto é descrito como um contrato nem pior que a morte. E eu acredito que isto significa que o seu contrato, o seu voto para ficar forte o suficiente para derrotar Piton, era perder o Nen e praticamente matá-lo no processo. E ouvindo o que Jim Freaks, o seu pai, Disse para ele para descrever sua condição. Eu acho que a melhor maneira de interpretar isso. É que as habilidades nem de Gon foram completamente redefinidas. Como se ele nunca as tivesse. E pode ser despertado novamente se ele passar pelo processo. Só que se o que ele passou é um processo pior do que a morte e renascimento. O Gon poderia sim. Ter seu tipo inato de Nen sendo alterado, afinal por conta disso, um novo Gon veio a nascer após o uso dos poderes de Nanika. E para onde o seu Nen vai, só depende do autor. Eu, pessoalmente, eu prefiro que o Gon ele não seja recompensado por se sacrificar e tornar-se Gon-san. Honestamente, ele foi capaz de viver e ser curado após isso e provavelmente vai ser capaz de usar o Nen novamente. Eu não acredito que o Gon precise inclusive ser um especialista para voltar ao jogo Eu espero que o Gon use toda essa experiência extrema anterior Para dar luz ao novo Hatsu o único que possa permitir o Gon melhorar todo o seu crescimento, potencial e aprimoramento Com estatísticas físicas e certas condições que não sejam tão exageradas como foi com o Gon adulto Mas se o seu sangue tiver sim algo oculto e considerando que o seu pai D. freaks Demonstrou o domínio em quase todas as categorias NEM. Que inclusive fizeram alguns mestres recuarem. mais ainda foi misteriosamente deixado de fora do gráfico oficial de NEM. Mostrando que tem algo a mais por trás do potencial dessa família. O Gon pode sim surpreender, seja redefinindo sua categoria NEM, ou quem sabe despertando o potencial ancestral que seu sangue pode carregar. E é isso meus amigos, Conseguiram entender como é que funciona a troca de categoria. Nem. Em circunstâncias normais você pode nascer entre duas categorias e dependendo do seu estilo de vida você pode acabar mudando de um talento inato para outra. Um exemplo aqui, o Kirua ele está entre transmutação e aprimoramento. Ele é inato para transmutação, mas dependendo do seu estilo de vida ele pode mudar para ser um aprimorador o Gon poderia ser de aprimorador para especialização. É um tanto quanto difícil pelos meios normais. É por isso que conjuradores e manipuladores conseguem virar mais facilmente. Porque estão inclinados e do lado dessa casa. Só que tem esses mistérios. Aí. O Gon ele morreu, entre aspas, e renasceu. Seu nem pode ser redefinido nesse ponto. E tem esse mistério também da sua ancestralidade. O continente escuro, o que eu acho que seria muito interessante. Eu particularmente gosto bastante ali... Quando surge o Raizen e o Akushou. Espero que aconteça algo semelhante com o Gol ou com o Jin. É isso. O que você acha? Gol é voltar como especialista? Pode mudar sua categoria, nem? Comenta aqui e suas teorias e pensamentos. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. pelo próximo